Será que eu consigo emagrecer igual o Iguinho? E hey, aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, vocês pediram e eu estou de volta com Emagrece Gordo 2. Mano, esse aqui não é o um segundo episódio, já vai é o terceiro ou quarto, enfim. Estamos com 169 quilos hoje, com muita fome, com estilo novo, estilo roqueiro aqui, yeah! O Iguinho aqui tá com atualmente 62% de músculo, 56% de gordura, estamos mais magros do que gordo finalmente, cara! E eu particularmente notei bastante diferença no tamanho da pança dele do primeiro vídeo pro último. Se você não viu o primeiro, clica aqui nos cards do YouTube que você vai ser redirecionado pra você ver o tamanho da pança que ele tava quando ele começou, mano. 230 quilos quando a gente começou, atualmente 169. Mas vamos aqui dar alguma comidinha pra ele, porque ele deve estar tá faminto, mano. Tem dias que eu não dou comida pra ele. Só que temos um grande problema. Acabou a minha grana e eu tenho aqui pra dar pra ele só comidas gordurosas, velho. Então a gente infelizmente vai ter que engordar um pouco, mano. começa com coxinha de frango, nossa, engordamos quase um quilo, meu irmão. Irmão, vamos lá, não encheu nada a fome dele, eu comi uma coxa de frango inteira, não encheu nada, ele tá faminto, tá, é frango frito então, vai, frango frito, encheu só isso, engorda muito, cara, amanhã é um hambúrguer, nossa, caraca, mano, engorda demais, toma um café então, vai, vamos ver se melhora, já vai dar um boom, é cafeína, vai dar um gás, mano, tá demais, tá engordando muito, toma água, comi pão, nossa, só tem sunday. Come pão. Come uma torrada. torrada. Torrada não é tão gordo, cara. Vai, gordinho. Vai, iguinho. É o iguinho, o iguinho, cara. Esqueci o nome dele. Vamos, <risos> vai. Nossa, mano, só tem coisa gordurosa. Vai, uma, um, um refrizinho. Acho que esse aqui é um energético. Beleza. Agora vamos tomar nossas famosas bombas pra começar os nossos exercícios, mano. Vamos aqui nos power-ups. Temos aqui isso daqui que... Ah, não. Isso aqui enche a fome dele. Isso aqui é espinafre, que vai aumentar a força dele. Temos aqui nossos energéticos e só isso. Não temos aquele... É... Aquele que vai duas vezes mais rápido. Não, na verdade esse é o espinafre faz ele emagrecer duas vezes mais rápido. Ok, não tem problema. Vamos fazer aqui então exercícios. Eu tô em busca de ser fisiculturista aqui. Então eu vou fazer musculação. Se você tiver em busca de ser um maratonista, você pode fazer, sei lá, esteira no jogo. Mas enfim, eu vou fazer musculação porque eu quero que o Higuinho atinja aí 100% de músculo corporal, cara. Eu quero que ele seja maromba. Se você não quiser, não seja essa a intenção do seu... Do seu... Do seu gordinho aí, cara. Então escolha algum outro tipo de atividade, tá? Você vai ter que decidir se ele quer que ele fique magro, se quer que ele fique gordo. Não, lógico que não, porque senão não teria nem sentido baixar o jogo. Ou se você quer que ele fique forte, tá? Então vamos começar aqui com um, um saco de pancadas básico. Eu tô economizando pra ver se eu consigo comprar um saco de pancadas novo. Vamos lá, vamos lá, iguinho, vamos, vamos lá. Vamos dar uma agressiva. Eu quero ver se eu pego 150 quilos no vídeo de hoje. Lógico que eu não vou ficar aqui é, enrolando vocês... 3 horas, malhando com o um Iguinho mas eu quero mostrar pra ele e fazer uma comparação do começo ao fim do vídeo se ele aqui, ele aqui com 170 quilos pra 150 vamos ver se ele vai dar uma diferença, eu acho que vai demorar demais eu não vou conseguir chegar lá, mas eu tenho muito muito energético pra dar pra ele pra ele não se cansar, mano, então eu tô tranquilo acho que dá pra gente chegar, já perdemos 2 quilos, show de bola, tamo indo muito rápido, nossa, tamo indo bem rápido mesmo vamos lá, tamo indo bem tamo indo bem, e eu vou acelerar, acelerar isso daqui porque não tem necessidade de vocês assistirem o Gordinho Malhando a todo tempo. Vamos lá. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Ficou estranho isso Terminar com o aeróbico Pegar 150kg no vídeo, hein Terminando com o aeróbico, vamos lá Bora lá Trotezinho No pain no gain, tamo indo 150kg é, o, é, o, é a meta Caralho, mano, em breve esse gordinho aqui O Iguinho vai estar tá mais magro do que eu mesmo cara. Caralho <risos> Ele tá emagrecendo muito devagar, mano Eu acho que é melhor, vamos, vamos, dar um energético para ele e é melhor a gente ir pro É melhor a gente ir pro saco de pancada que tá emagrecendo mais rápido. 150 é a meta. Quando chegar na meta a gente dobra a meta. Quando dobrar a meta a gente triplica a meta. Depois divide por 3,5. E dobra a meta quando chegar na meta. Vamos embora. Vamos embora. Tá chegando na meta. Uh! 150 quilos e é nóis, que boa! Vamos só 200 para completar 200 Punts Show, 200 Punts, quase 149 quilos. Não, toca aí, gordinho, é nóis. Vamos tirar uma, uma selfie aqui então. Com pose de galã, perdeu já 79 quilos. Já, mano, o Iguinho perdeu 79 quilos, atualmente com 150 quilos, velho. Tá com 77% de músculo, 42% de gordura. Muito bem, mano, muito bem. Já deu 2002 murros no saco de pancada, velho. Se você gostou, se você gosta da série Fit The Fat, a gente tá em busca desse cara magro aqui, mano. Se liga que a barriga dele já tá sumindo da blusa. Já, tipo assim, a barriga ficava, tipo assim, a blusa era como se fosse um sutiã pra ele. Agora a blusa já tá quase cobrindo a barriga. São sinais do que ele está emagrecendo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, coloca assim, mano... Hashtag Bacon Queimado nos comentários Pra eu saber que você assistiu até o fim Deixa seu gostei se você gostou do vídeo, se você gosta da série Se inscreve no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez E gostou do conteúdo Falou, um grande abraço do Gordinho, galera E até a próxima